Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao Tati Cidade e hoje eu recebo aqui em nossos estúdios para gente bater um papo, ele que é um dos deputados mais polêmicos deste país, que é o Kim Kataguiri. Kim, seja bem-vindo aqui a Tati Record TV ao Tati Cidade. Muito obrigado, Orlando, prazer, estar aqui no programa. Eu acertei quando eu falei um dos mais polêmicos do país ou não? Não sei, aí é a opinião sua. <risos> <risos> Mas é que é polêmico, né? Temos algumas polêmicas, sim. Agora, vamos começar direto com polêmica, e um assunto que vem sendo discutido na internet, na televisão, em todos os lugares. Que é sobre a linguagem neutra. Kim, você tem, tem feito gravações e tem discutido muito isso em Brasília. Qual que é a sua opinião? Eu tenho um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra, porque para mim isso é uma insanidade. Né? Primeiro que a gente tem, eu sou presidente da Comissão de Educação, 40% das crianças são analfabetas. A gente tem uma comunidade de disléxicos, a gente tem uma comunidade de surdos, de mudos, tem uma dificuldade já gigantesca de se entregarem integrarem na sociedade. Colocar a linguagem neutra, assim, goela abaixo, recentemente, né, professora de português mais antiga do Brasil, diz que a linguagem ela se forma naturalmente. E é realidade, né? A linguagem muda, é verdade. Só que ela muda pela sociedade e não imposta pelo governo federal e não de cima para baixo. E mais do que isso, a linguagem neutra ela já existe. Quando eu digo bom dia a todos, eu incluo as mulheres, eu incluo todas as orientações sexuais, eu incluo todo mundo. Porque a nossa, nossa língua é latina e o latim prevê essa neutralidade quando eu uso todos. Por que que é, esse... esse todes que venham sendo implantado e a gente acompanha em Brasília, né? até, até mesmo em alguns uh, uh, eventos em Brasília, uh, ministros, pessoas ligadas ao governo têm falado todas, uh, todos, todas e todes. Isso não incomoda é uma, eu, vocês eu, lá não em Brasília? Incomoda nem... muito, é Sim. uma imposição, goela abaixo de uma agenda ideológica, assim, completamente descolada da realidade. É de, de gente que não está andando na periferia, né? Por exemplo, outro dia eu estava na cidade de Tiradentes, na cidade de São Paulo, um bairro extremamente pobre. Vai perguntar para um sujeito desse o que, que ele acha de linguagem neutra? Ele não quer saber de linguagem neutra, ou mesmo outra discussão que está tendo em Brasília, banheiro trans. O ca... Metade da população, 100 milhões de pessoas, sequer tem banheiro. Quanto mais o trânsito. É verdade. Então, assim, é. É, são discussões absolutamente descoladas da realidade. Quando a gente deveria estar tá, é, realmente discutindo saneamento básico, emprego, renda, né? Como fazer com que o trabalhador volte aí no supermercado e possa comprar comida, coisa que não consegue hoje por causa... O governo gasta demais. Passa na conta do cidadão. E aí, o cidadão paga essa conta do supermercado. Quer dizer, tem outros isso assuntos importantes tá em Brasília e fica numa discussão fica que é uma discussão de em todos, é né? que todos. Exatamente. E isso é prejudicial para todos nós, né, aqui, para toda a sociedade, toda a sociedade, sociedade sendo pede prejudicada com isso. Porque na bolha de Brasília, recentemente foi feito um estudo mostrando que o bairro mais rico do país é o Lago Sul em Brasília, né? Ou seja, e principalmente o estado de São Paulo é assaltado por Brasília para manter uma elite de funcionalismo público que vive do nosso dinheiro e é mais rico do país. A gente vê muito as esquerdas falando não, os mais ricos, o mercado financeiro, etc. O bairro mais rico não é a Faria Lima, é o Lago Sul de Brasília onde estão os funcionários públicos, os ministros, os deputados, os senadores, né? Ou seja, o que a gente vê no nosso país é o governo tirando o dinheiro do mais pobre e dando para o mais rico por meio de dinheiro público. A gente vê recentemente, teve aumento para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Lula diz que não tem dinheiro para reajustar a tabela do imposto de renda. Quem ganha R$ 1.900 reais vai pagar imposto de renda. Agora, tem R$ 6.000 para cada juiz e para cada promotor dos dezenas de milhares que nós temos no nosso país para dar de aumento. Então quer dizer, é uma, é uma distorção, parece que é uma inversão de valores muito grande que vem acontecendo isso a sociedade... É, é, reflete tudo isso aqui? exatamente, recentemente o Supremo Tribunal Federal, né, julgou constitucional o um juiz poder tirar a sua carteira de motorista a sua CNH, poder tirar o seu passaporte, o seu direito de prestar concurso público, caso você seja um devedor, imagina você não pode dirigir porque você está com o nome no Serasa, são 60 milhões de brasileiros que estão devendo eles não são criminosos Prestar um concurso público pode ser a saída dele para ele pagar suas dívidas. Ter a CNH e trabalhar como Uber, como motorista, pode ser a saída para ele pagar suas dívidas. E justamente contra isso, eu também apresentei um projeto de lei para reverter essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, Kim, eh, o que esperar, então, diante de tantas polêmicas, o que esperar do, do governo daqui para frente? O que a população que está nos assistindo agora em casa pode esperar? Endividamento, crise econômica, corrupção. A gente já viu que a Petrobras anunciou ontem que vai retomar projetos investigados pela Operação Lava Jato, com um rombo de 28 bilhões de reais. O mercadante foi nomeado pelo BNDES. Existe uma coisa chamada Lei das Estatais. Né? O que a Lei das Estatais prevê? Você só pode assumir um cargo numa empresa do governo ou numa agência reguladora se você tiver capacidade técnica, se você não for um político, para não ser um carguinho para você encostar alguém, né? E se você tiver experiência profissional. Eles acabaram com a Lei das Estatais para colocar o um mercadante, que é um sujeito absolutamente incompetente, no comando de um dos maiores bancos do país. Aí o que, que eles fizeram? cortaram nove linhas de crédito do agronegócio e estão mandando dinheiro para a ditadura que deu calote no Brasil. Quer dizer, é um absurdo atrás do outro. Agora, um projeto seu que vai tramitar ainda, acho que na Câmara, né? vai, vai tramitar esse ano na Câmara, que é sobre a autoescola, né? para desburocratizar. Qual que é o objetivo desse projeto, Kim? Hoje, Bom, primeiro o que o meu projeto faz? Ele diz o seguinte, se você passou no exame teórico, passou no exame prático, você não precisa ter feito aula na autoescola, porque hoje você gasta R$ 2.500,00, R$ reais, muitas vezes por um serviço que poderia ser muito mais barato se fosse prestado por um instrutor particular. Né? O modelo brasileiro só existe no Brasil. Nos Estados Unidos, no Japão, você passou pelo teste, você está habilitado, porque o que importa é mostrar que você tem a capacidade de dirigir. Não interessa como você aprendeu, tem instrutor particular para isso. Agora, existe um lobby gigantesco das autoescolas para manter esse oligopólio, para manter essa cobrança excessiva em cima do consumidor, para ele tirar sua carteira de motorista. São 3 milhões de condutores por ano que a gente forma né, e que obtém a sua CNH. E a gente sabe da máfia que existe, né? Da venda, é, da carta, enfim. E tudo isso de iria coisas. desburocratizar de uma vez por todas, desburocratizaria né? esse processo e permitiria que o cidadão tivesse um instrutor particular e que ele pudesse já fazer a prova sem passar pelo processo da autoescola. Agora, quem me diz o seguinte, é, você pediu para mim que seja intensificado aí, né? Uma, uma investigação na compra de móveis, de móvel, né? Mó, é, mó, mó... Imóveis, não é? Sem licitação pelo governo Lula. Que história é essa? O Lula é ele, coitado, está dizendo que ele é um sem casa. Porque... É isso que nós ouvimos aqui quase que todos os dias. Pois é, o Lula está dizendo por aí, todo dia, em toda entrevista que ele dá, que ele é um sem casa, porque ele não pode assumir né, o Palácio da Alvorada, porque precisa fazer reforma, porque tem infiltração. É um coitadinho. Está morando num hotel de luxo. O PT já gastou 300 mil reais de dinheiro público do pagador de imposto do mais pobre para o Lula ficar nesse hotel. Ele disse que é um absurdo ele ficar nesse hotel, que ele está numa situação precária e etc. E aí o que, que ele fez? Adquiriu, comprou, sem licitação, móveis com dinheiro público. Por isso, eu, Deltan Daranhol, outros deputados, acionamos a Controladoria Geral da União para apurar. As irregularidades dessa compra. Para o pessoal de casa entender a compra sem licitação, não tem nenhum processo, né? Vai é lá, exatamente. simplesmente compra e acabou. Você compra de quem você quiser. Você pode comprar da empresa de um amigo. Não precisa passar por critério técnico, não precisa ter competição, não precisa ser o mais barato, não precisa ter o melhor custo-benefício. Porque para que serve a licitação? A licitação serve justamente para que com dinheiro público seja comprado aquilo que é mais barato com a melhor qualidade. Se você dispensa a licitação, primeiro, você abre a marca. Para a corrupção, porque você pode comprar de quem você quiser, inclusive de uma empresa de amigo. Segundo, você não garante o melhor preço e a melhor qualidade, que é o, o zelo pelo dinheiro público que se deveria ter. Né? Agora, Kim, vocês também, é, é, eu vi isso muito acontecer nas redes sociais. É, falando sobre a criação do tal do Ministério da Verdade. Explica isso melhor para o pessoal que tá acompanhando agora, é, Exatamente. Bom, um Ministério do governo Lula, né, criou uma procuradoria que seria a Procuradoria da Defesa da Democracia, né, que faria a vigilância dos cidadãos que falam sobre políticas públicas do governo, que falam sobre membros do governo, ou seja, eu apelidei de Ministério da Verdade porque é uma tentativa do governo Lula de censurar críticos e de perseguir adversários políticos. Né? Eu questionei... Essa crítica não é democracia? Eu questionei isso. É democracia, exatamente. Não é exatamente né? As pessoas públicas... Eu sou um deputado. As pessoas têm que ter o direito de me criticar. Eu protocolei recentemente o projeto de lei da liberdade de expressão para eu poder ser criticado abertamente, mesmo que injustamente até... Porque a população muitas vezes não sabe o que está acontecendo em Brasília, me critica injustamente e tem que ter o direito de criticar, porque eu sou um representante do povo, assim como o presidente Você da República. Você se colocou nessa situação, né? Você eu é um político. eleição assim como o presidente porque eu quis. Lula disputou a eleição porque quis. Agora, usar a Advocacia Geral da União para processar, e aí eles dizem, não, mas é para combater mentira. Aí a Marina Silva vai lá fora, na Europa, e diz que tem 120 milhões de famintos. Lula vai lá e diz que foi golpe. Diz que entregou o país sem fome, quando entregou no governo Dilma com 25 milhões de pessoas famintas. Sabe o que eu fiz? Representei todos eles no Ministério da Verdade deles, para mostrar que eles não vão ser punidos, para mostrar que esse é um instrumento de perseguição política contra os seus adversários, para mostrar a hipocrisia deles. Paralelamente a isso, apresentei um projeto de decreto legislativo que acaba com essa secretaria, que acaba com essa procuradoria para o cidadão não ser processado quando ele criticar o governo. Kim, já que nós estamos falando aqui para o estado de São Paulo, o que você espera do governo Tarcísio de Freitas? Olha, acho que é um governo que tem tudo para dar certo, é um sujeito técnico. Eu trabalhei durante dois anos com ele, relatando o licenciamento ambiental. Eu fiz críticas duras a ele durante a campanha, porque quando ele foi ministro da Infraestrutura, uh, São Paulo teve poucos projetos de infraestrutura em comparação com o Norte e com o Nordeste. Mas agora que a prioridade dele é São Paulo, que ele só pode fazer obras em São Paulo e que ele está na administração das obras, principalmente de infraestrutura no estado de São Paulo, eu tive recentemente com ele, vai sair o trem Intercidades que é uma coisa que afeta diretamente aqui, eu sou eu nasci em Salto fui criado em Dayatuba, né? trem intercidades é uma coisa que é muito esperada por todos nós há muito tempo. E né? vai facilitar a vida de vai muita gente. Vai facilitar a vida de muita é. gente vai ajudar a escoamento de produção, enfim é, é, passagem de pessoas né? então eu espero que faça um bom governo, recentemente o um deputado estadual do Movimento Brasil Livre Guto Zacarias foi nomeado vice-líder do governo, justamente para contribuir nesse sentido e espero que ele faça uma boa gestão Ok, vou ter que trazer aqui outras vezes durante esse ano Pra gente bater papo, o nosso programa é muito rápido Eu tenho ainda o, o último minuto final, mas eu preciso te perguntar Essa história do Danilo Gentili, candidato à presidência Isso é verdade ou é mentira? É verdade, o Movimento Brasil Livre já forma um programa de governo sério para ele disputar as eleições E não é porque ele é humorista que tem um preconceito Não é, é uma piada ah, nessa porque história Porque ele é humorista O Zelensky hoje é o maior líder mundial Tá vencendo a Rússia na guerra e é um humorista Ronald Reagan era um humorista e foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos né? e o Danilo Gentili para quem acompanha as redes sociais dele, o Twitter dele especialmente tem opiniões políticas fortes desde muito tempo então peraí, pode ter médico pode ter engenheiro, pode ter até ladrão na política, mas não pode ter humorista né? então defendemos a candidatura dele sim, a pré-candidatura dele sim e vamos estar junto com ele em 2026 é verdade, não é fiquinho é verdade Obrigado, viu, Kim? Pela Eu sua que participação. agradeço.